Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, minha gente. Olha só, hoje eu quero te mostrar uma cobertura, 495 metros de área total, 393 de área privativa, são 3 boxes na garagem, edifício de altíssimo luxo na beira-mar, da praia mais amada do Rio Grande, Capão da Canoa, cobertura duplex com piscina, salão de festa, quarto dormitório, suíte master com banheira de hidromassagem, deixa eu te falar o que tem de especial esse imóvel, tá? Esse imóvel era de uma figura pública muito conhecida na parte do futebol, não vou dizer quem é, tá? Se você tiver interesse, eu até posso te comentar, ela tá com um valor de 4 milhões mil reais a condição especial de pagamento de até 5 anos diretamente com o proprietário, com apenas 20% de entrada. Olha só que oportunidade, meus caros. Divisa com o Atlântida, a plataforma está ali, bem pertinho, quem gosta de pescar, na frente do calçadão, eu chamo essa parte aqui da Copacabana Gaúcha, aqui é uma ciclovia, pista de caminhada, são 14 quilômetros e de volta para você caminhar sem atravessar nenhuma rua na beira da praia. E o melhor, você tem uma casa suspensa nessa cobertura aqui. Eu vou te mostrar ela detalhe por detalhe, tá, gente? E se você gostar, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos fazer esse tour nessa bela mansão. Eu tô aqui na sacada integrada dela. Aqui, então, a sacada integrada é a sala de jantar aqui. Uma mesa com oito cadeiras. Aqui a gente tem uma sala de estar Íntima com vista para o mar Olha só a sala, vista para o mar Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara Tá sentado aqui vendo televisão Olha para o lado, enxerga o sol nascendo Detalhe, tá gente? O sol nasce bem exatamente nessa janela aqui Então é sensacional a vista e o privilégio é de poucos Mas agora com essa oportunidade de parcelamento Tá aí a sua chance, meu caro. Aqui um segundo Living Star integrado a toda essa ilha aqui em granito gente ó só aqui emenda com a cozinha tem uma churrasqueira aqui mais do salão de festa eu quero, quero te mostrar uma lareira aqui a álcool com pedra vulcânica olha que bacana isso aqui olha essa sacada maravilhosa integrada aqui gente olha que lindo isso aqui gente 60 meses para pagar o um imóvel desse padrão é o único exclusivo vai vender rápido ele não tá fora o preço tá excelente a condição então nem se fala e se você tem um imóvel ele estuda receber imóvel na praia na serra e na capital tá bom gente e se você não precisa colocar imóvel 20% de entrada e saldo em 60 meses gente vamos fazer as contas aqui 20% vamos lá um milhão de entrada na faixa de um milhão de entrada você já compra essa cobertura magnífica e fica tudo que tá nela. Não é sensacional? Olha só, já pensou você aqui, ó. Comendo aquele churrasquinho, nessa mesa, enxergando o mar. É maravilhoso demais, meu caro. Oportunidade única. Não perde esse imóvel, não tem outra venda, tá? Aqui, então, churrasqueira, espaço pra colocar lenha, uma pia aqui, armários aqui. Aqui a gente tem uma cristaleira, gente, ó. Até as taças ficam aqui, gente. Olha só. Até uma champanhe vai ter você esperando aqui. Só clicar no botão, agendar a visita e vir... Pegar a chave do seu imóvel. Um fogão cooktop exaustor aqui, gente. Olha o detalhe do granito aqui. Deixa eu até ver se não abre o um compartimento secreto isso aqui. Não. <risos> ó, a água quente, gás central, torneira com água quente. Aqui a é torre quente, forno e micro-ondas. Armários aqui. Aqui a é nossa geladeira também, gente. ó. Maravilhosa. Aqui bastante armários aqui também para a parte da cozinha. Eu não vou abrir, tá, gente? A escada que leva para o segundo andar. Eu já vou te mostrar. Só te mostrar a parte aqui de baixo. Aqui é um lavabo, gente, ó. Olha que interessante esse lavabo. Ele tem um armário bem grande aqui. O pessoal guarda bastante coisa aqui dentro desse armário. Então é sensacional esse lavabo. É gigante, tem bastante coisa. Eu não vou abrir ali, porque tem coisas pessoais. Mas você pode vir aqui e olhar pessoalmente. Acabei de entrar no primeiro dormitório. É a primeira suíte aqui. Uma cama de casal. Aqui a gente tem o banheiro, gente, ó. Olha só que bacana. Olha, o telefone tá, to tá tocando já para receber alguns clientes, eu acho, aqui. Essa aqui é a primeira suíte. Quero te mostrar aqui as demais. Ó, tá tocando o telefone. Aqui então é o banheiro social que serve para esses dois dormitórios. Nós temos quatro dormitórios aqui. Duas suítes, tá? Então esse, esse daqui é um, é um quarto, tá, gente? ó Que não tem suíte, tá? Mas é um quarto bem aproveitado. Uma cama de casal aqui a gente tem também a cabeceira de MDF e tecido ali, guarda-roupa duas portas, ar condicionado split. Aqui, meu caro, a gente tem o, o terceiro dormitório. É duas camas de solteiro aqui, gente, ó. Também tem um painel maravilhoso dos planetas aqui. Sensacional. Aqui tem guarda-roupa três portas, também tem ar condicionado split. E aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar É a suíte principal Acabei de entrar na suíte principal aqui Que tá a porta dela A esquerda aqui na suíte principal A gente já dá de cara com essa banheira de hidromassagem linda Aqui a gente já tem o banheiro todo de São Gabriel Preto aqui Aqui é Cuba, ó, água quente e fria Aqui é a banheira de hidromassagem da suíte principal E um detalhe, gente, ó Aqui ela tem uma porta aqui, ó que uma das portas da suíte aqui, do banheiro da suíte, é o próprio armário, o próprio guarda-roupa, ó. olha que legal, bacana, então fica escondidinha a porta do banheiro ali, aqui a gente tem mais cinco portas de guarda-roupa, todas de laca com espelho, aqui uma cama de casal, o televisor tá ali, ar-condicionado, mais uma sacadinha integrada e se enxerga o mar ali, agora deixa eu te mostrar, né? Tá? te mostrar o mais rápido possível, a parte de cima, que é a parte da infraestrutura da cobertura. Ela se localiza no 13 terceiro andar e também tem a parte de cima que é o 14. quarto. E o elevador, ele acessa tanto o 13 terceiro quanto o 14. quarto. Se você for receber visitas para fazer aquela festa, já sai direto aqui no meio do salão de festa. Ó. Olha que bacana, a mais uma mesa gigante, maravilhosa. Oito pessoas, mais uma cristaleira, mais um freezer aqui. Vou te mostrar a parte de trás ali depois. Aqui mais uma sala de estar, gente, ó. Televisão. Aqui um sofá. Maravilhoso esse living, ó. E aqui, gente, ó, olha que lindo isso aqui, cara. Olha que bacana isso aqui. Olha que vista sensacional aqui do terraço da cobertura. Tá escutando o barulhinho do mar? Esse barulho não tem preço. Essa vista não tem preço. Com essa condição de pagamento, você não acha nenhum outro imóvel. Gente, isso aqui é uma casa suspensa. É uma mansão. Olha que vista maravilhosa para o mar. Agora, em maio, as baleias passam aqui. Você pode ficar vendo de dentro da sua sala. Isso não é sensacional? E o melhor de tudo, gente, não precisa ter todo o valor para comprar esse imóvel. Não precisa... 60 meses para pagar Todo um terraço lateral aqui, ó Não sei que tá preocupado de Que vai secar roupa <risos> Pode botar tudo aqui que ninguém vai ver, ó Não tem vizinho Deixa eu te mostrar, tá? Não tem vizinho aqui O prédio do lado é longe, tá? E aqui do lado é um prédio de dois andares, gente, ó Então, dificilmente Você vai perder essa privacidade E o melhor, gente, que a piscina dela É bem privativa dessa cobertura Olha só, deixa eu te mostrar. Olha que maravilhosa aqui, ó. Que linda essa piscina toda de concreta. Toda ela com azulejo, tá, gente? Granito na borda aqui na volta. Tem hidromassagem, tem LED. Ela tem aquecimento também, tá, gente? Aqui as espreguiçadeiras ficam aqui, tá? Você pode estar tá preocupado. Pode vir, vai ficar tudo conforme você está vendo, ó, mais uma a gente centro aqui, olha que vista maravilhosa aqui, gente, pro mar, ó do terraço da sua piscina e aqui eu quero finalizar o vídeo te mostrando a parte de trás aqui do salão de festa dessa maravilhosa cobertura, aqui a gente tem uma área de serviço, olha que bacana ó, o pessoal tava limpando aqui eu tô atrapalhando isso, até o celular tá aí, ó ó, aqui é a parte que, que vai esquentar a piscina duas máquinas, uma de lavar, uma de secar e aqui, gente, ó Quero finalizar então mostrando a parte aqui do salão de festa, gente. Olha só que cozinha maravilhosa, ó. Muito espaço aqui, fogão cooktop, exaustor, mais uma geladeira com um freezerzinho aqui, mais uma churrasqueira. Muito espaço para você aproveitar aqui para guardar muita coisa. E eu quero terminar então te convidando a vir conhecer esse móvel diferenciado que entrou à venda há pouco tempo e vai vender rápido por essa condição inacreditável, 60 meses para pagar diretamente com o proprietário, com até 20% de entrada, você compra e isso tudo a receber imóvel. Se você gostou, chama aí, vem ver esse imóvel, e se você quer saber mais, clica nesse link que apareceu, Tchau, te agradecer de coração, Deus te dê saúde, paz, sucesso e prosperidade, até o próximo vídeo, tchau gente!